É, é, é, a, a, a, a conta não fecha, né? a conta não fecha. Ah, sim, a, a, a data lhe permitiria que você falasse, inclusive, com aquele pessoa com o nome dela e colocasse lá, compro isso aqui porque eu sei que você quer isso. Yeah. Mas qual o custo disso? É, é, são muitos milhões e bilhões de pessoas. É, a conta não fecha, parece que estão tirando aqui o fator humano dessa conta toda. Ou seja, não não é impossível administrar tudo isso. É, aliás, os editores de marketing hoje estão descobrindo é, o inferno que eles mesmos procuraram. É, alguns não, alguns ainda desejam que esse inferno existe, quando não perceberam ainda que, que não dá. É mais ou menos... É, tô, tô Estou tô exagerando um pouco, mas quando é, inventar as bases científicas para o marketing direto, a... a conversa era a mesma. A diferença é que agora estamos a falar de contatos via online, e antes era contatos via caixa de correio. Mas assim, a base era a mesma. Essa ferramenta vai acabar com a comunicação de massa. Porque nós conseguiríamos falar diretamente, marketing direto, era por causa disso, né? E eu poderia falar com clusters e com nichos e tal, e adequar a minha mensagem a tal. Lindo e maravilhoso, né? E, e, e isso até, entre aspas, acabou, virou uma outra coisa, né? E ninguém nunca conseguiu descobrir o que fazer com aqueles cupons todos. <risos> Afinal de conta, depois a gente saber o telefone da gente toda, e o endereço delas todas, e a idade delas, e o dia aniversário, e a qual que elas gostam, e o clube que elas gostam, e, ah, o que que eu faço com isso? É, eu posso usar melhor ou pior, mas é impossível espremer isso e tirar 100% de eficácia. Agora, assim, quando se aumenta então ainda a, a, o poder de colher, é, creio eu, o Google, Amazon e tal, já descobriram lá as suas fórmulas, mas não tem a ver com comunicação, tem a ver com talvez venda, tem a ver com, com conseguir colocar mais as coisas na loja que eles têm, mas isso não é comunicação, não é o que eu faço, não é nunca, não é, assim, melhor, não é o que eu faço não é nunca o que eu fiz. Ou seja, eu, não, eu não, nunca substituí, eu enquanto publicitário, eu nunca substituí o vendedor da loja. Parece que os, os clientes gostariam muito de realmente ter esse, esse, esse mundo mágico em que o publicitário é o vendedor da loja. Não acho que seja razoável. E isso acho que não vai acontecer. Vai acontecer num um momento sei lá, quando nós, nós temos chips dentro da cabeça e, e tudo vai ser já, o algoritmo será o nosso cérebro. É, pode ser, mas. É, até lá, temos muito chão pela frente ainda.